Encarando a notícia de frente. Ainda na semana passada, a TV Nativa já informava a possibilidade de cancelamento das eleições do Conselho Tutelar no município de Alta Floresta. E foi confirmado, foi confirmada realmente que a eleição não terá validade, ou seja, será realizada uma outra. Portanto, as cinco conselheiras e cinco suplentes escolhidas no último dia 6 de outubro terão que passar por nova votação, assim como todos os outros, é, como todos os 23 candidatos. Oito pessoas entraram junto à Defensoria com ação falando em irregularidade. O que seria essa irregularidade? Pessoas, eleitores de outros municípios teriam votado em Alta Floresta no dia da votação. Fato que não pode, até porque só pessoas com domicílio eleitoral em alta floresta. Estou ao lado da Márcia Trindade, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Márcia, a partir de quando foi definido o cancelamento da eleição? Bom dia, Arão. Bom, na verdade, a comissão, a partir do momento das denúncias, a comissão eleitoral já se reuniu e a gente veio destrinchando Todo essa, toda essa questão aí. Comprovou-se de fato né, o que eles haviam denunciado, lamentavelmente, é, outras pessoas de outros municípios votaram, isso é claro no edital, não pode somente residentes domiciliados em alta floresta que pode exercer o voto. Ok, moramos e vivemos num país democrático, nada mais justo que usarmos o que é democracia. Mas agora deixa eu te perguntar uma situação. Cinco eleitos, cinco suplentes. O que dizer a esses candidatos? Informações que alguns está, é, estariam querendo aí entrar na justiça, recorrer dessa decisão, como o que falar nesse momento? Porque também oito candidatos que não se elegeram e eles entraram junto à justiça aí pedindo cancelamento. É verdade. Porém, veja bem, é os que entraram com recurso eles entraram porque houve uma falha houve uma irregularidade que diz no edital o edital é claro não poderão votar residentes de outros municípios então eles não provaram isso por isso acatamos a decisão então os, as pessoas que foram eleitas os cinco e os, e os suplentes é, eles não podem entrar com recurso, porque eles não têm o que alegar. A, nós acatamos ao que está certo, ao que foi justo. Houve uma falha? Houve, comprovou-se. Nós temos que aceitar sermos justos, trabalharmos com democracia, respeitando o que é certo e valorizando as pessoas. Então, é isso que a gente preza. E eu peço aos eleitores que, por favor, tenham essa, esse comprometimento né? e voltem lá no dia 24 de novembro, exerça o seu papel de eleitor, valorize um conselho tutelar, que é um órgão importantíssimo em nosso município, vá lá, eleitor, deposite seu voto na urna e sucesso a todos os candidatos. E que tudo corra da melhor maneira possível e obrigado principalmente a Deus por nos dar essa força e essa vontade e esse carinho para a alta floresta de ainda estar aí trabalhando, seja na cultura ou no meu caso agora aqui na sala dos conselhos. Obrigada.